E aí, tipo Ninja, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, tô aqui com o código PIN, o segredo do catálogo do Clube do Brasil. É, gente, o Clube Pinguim voltou pra ficar o Clube do Brasil, né? <risos> Vamos aqui já encontrar o nosso código que está na nossa página do Twitter. Eu não tô no Discord dele, mas vocês podem entrar o nome do código é CETRO CRISTAL Eu ainda não olhei o catálogo Utilize agora o código CETRO CRISTAL Para um item e 500 moedas dentro do jogo Tem um CETRO que se transforma em cantil no catálogo Então tem um código que se transforma em CETRO para compensar Tipo assim, eu não entendi nada E para você desbloquear Aqui ó, destrave ainda, bem fácil Copiar e colar no seu código CETRO CRISTAL Ah, mas... Importante as moedas, né? Dá licença. Vamos entrar aqui no ventilador, gente. O PIN desse mês está no Dojo, no pátio do Dojo. Bem aqui em cima é um PIN selado. É resumiu o PIN. Nem sabia que era o nome, era esse e falei certíssimo. Eu arraso demais, né? Não.